Olá, muito boa tarde, bom apetite para quem está a almoçar, sejam bem-vindos a mais um workshop da casa. Eu sou a Joana e como sabem estou aqui para ser a moderadora do workshop, qualquer questão que tenham já sabem podem colocar porque nós vamos responder às vossas questões em direto. Hoje temos mais um projeto Do It Yourself com a nossa querida Margarida Lopes. Olá, Margarida. Olá, Joana. Bem-vinda de volta, mais uma vez. Muito obrigada. Não é a última um... este ano ainda? É verdade. Não, ainda que é obrigada vais, ainda vais por voltar? este, que é bem giro. É bem ah, giro. É o quê? É Não vou dizer, então vais contar tu. O que é que vamos fazer bem, hoje? bem, então este workshop é especialmente dedicado a um charriot, uhum. que é algo que nós mulheres e os homens nós... também, <risos> e os homens também, Sim, já homens também precisam para ir. colocar as suas roupas, este okay. é um mais pequeno, digamos uhum. que é para preparar a roupa do dia a seguir, ou dois ou três dias a seguir, vá lá. Ok. Se a pessoa for muito organizada e queira realmente estipular as suas roupas, porque há muito grandes, não é? Sim, e se for para servir como se fosse um armário, podemos fazer um charro, mas nós podemos melhor. fazer o tamanho que mas quisermos. Mas este é especificamente para a roupa do dia, vá lá, digamos. Ok, muito bem. Um, e pronto, é esta a peça que nos vais ensinar a fazer. E que eu vou ensinar o passo a passo, todo o material que é necessário para realmente a pessoa poder fazer. fazer um uh, todo o material também que nós, de ferramentas que vamos usar, os parafusos, portanto vou falar de tudo uhum. e vou fazer o passo a passo para que vocês lá em casa possam fazer o um seu charriou. Deste tamanho, maior ou mais pequenino? Mais pequenino, podem fazer para criança, mais baixo, mais, baixinho, mais alto, okay. portanto, é uma questão depois de... de gosto. Acertado. Muito bem. Então o que é que vamos precisar a nível de material? Ora bem, então é assim, este, este que está aqui, Joana, já agora vou falar um bocadinho deste, eu acabei por usar, sabes que eu sou muito da reciclagem, <risos> e então é os recebe, é aproveitei okay. madeiras que tinha lá na minha oficina, aproveitei, isto são varões de cortinados portanto, são varões... Estavam lá que já ninguém ia usar e eu pensei que uh, era uma boa forma de ajudar o uso. Exato. Então, isto é tudo varões de cortinados com restos de madeira. Embora esta madeira também seja comprada aqui, uhum, foi comprada aqui no Lerro à Merlin. E aqui sim, fomos buscar as madeiras que Para fazer buscar, este, fomos buscar Para as fazer este. Este passo a passo é com madeiras já daqui do Lerro à Merlin. Uh, e podemos começar então a falar sim, senhor. Das, das madeiras. Pronto. Então, então, temos duas... As duas duas pranchas, placas, sim. As duas pranchas. Estas duas pranchas são de pinho. É, esta é uma madeira que já vem com medidas, portanto uhum. se a pessoa quiser tem, tem, ao contrário, para tem, tem uh, medidas, esta é mais pequena, aquela é de 80, esta, esta é, de 60. é de 60. pronto, Esta é fácil, é uma madeira muito fácil de trabalhar. Portanto é uma madeira que em casa uh, qualquer pessoa mesmo para parafusar e tudo porque é uma madeira é macia. muito macia. Uhum. Ela já vem semi preparada, embora nós depois temos que dar o acabamento. Uhum. Mas basicamente uh, já está com o corte, portanto é tudo muito mais fácil. Okay. Neste caso vou precisar Vamos de duas, precisar de duas. Portanto, porque eu uh, optei fazer aquela caixa que também no fundo dá para pôr os sapatos tem mais arrumação. dá para pôr umas caixinhas, portanto acaba por dar ali um bocadinho mais de beleza ao charreau. Uhum. Uh, então okay. estas duas bases uh, deste tamanho ou maiores, portanto encontra-se aqui A à espessura. venda. A espessura? É ela A espessura. É 1,8. Convém ser não ser muito mais fina? Não, ter muito alguma... mais fina não, porque depois também, assim, mesmo, mesmo, mesmo para parafusar, depois acaba por, às okay. vezes, abrir. De maneira que 1,8 é uma medida okay. ótima. Depois, depois, vamos depois, precisar de uma trave, uma ripa. Uma ripa de pinho também, aplainado. Hum. Esta é uma ripa de, de 7, 7 cm centímetros? 7 centímetros, e esta é uma de 12 Okay. Pronto, estas ripas fui usá-las para fazer estas laterais portanto, e para fazer também as laterais da, da, sapateira. da sapateira e o interior da sapateira. Portanto, usei a mesma medida para tudo. Okay. Esta aqui a de sete, acabei por fazer um corte e usei cá em cima para fechar portanto, uhum. esta parte okay. depois vai ser aparafusado, vai ser furado, portanto, e então eu fiz com esta, acho que fica mais elegante para não Sim, ser uma é mais... coisa muito grande. Uh, e depois meninas. é ao gosto também, se quiserem maior ou mais pequenas, portanto, e depois a construção também é um bocado aleatória, um não é? Cada um depois faz a... Pronto. Okay. E depois temos a cavilha, esta é uma verdadeira cavilha uma verdadeira de pino, é uma cavilha muito boa, muito mais resistente do que, do que os varões. varões do cortinado que eu usei, mas... <risos> também dá, mas também dá. Mas é uma boa cavilha que também tem tamanho de 2 metros, acho eu. é 2,40 2,40. E há de 1 um metro. Que é estas que eu usei e há de um metro, pronto. Aqui estas que eu vou construir no passo a passo já são cavilhas de, de pinho. Uhum. Ok. Destas. Destas. E, e pronto, assim, de, em termos de material, é isto. é isto que nós temos. Vamos precisar também, pronto. depois mais à frente. Vamos precisar desta massa, que é uma massa que depois vamos tapar os buracos onde vou, vou fazer a, os, parafusos. os parafusos para ficar mais elegante, não ficar a ver não é, na okay. pintura. Um, tinta. A tinta depois é no final, é vamos falar depois Mas para bem. fazer a pintura curativa, que eu escolhi estes tons, mas também pode-se escolher o que a pessoa quiser, ou pode pintar okay. todo, ou pode dar uma velatura, portanto o acabamento também é aleatório. Sim, também pode usar a própria, o tom da madeira, pode usar o tom da madeira, pode dar uma velatura mais escura, portanto isso aí depois é aleatório. fica bonito. Temos as fitas de pintor, que, que okay. neste caso eu vou usar depois também para fazer as riscas, uhum. esta de mais de precisão, portanto também okay. vai ser necessário, vou pôr aqui. Vamos precisar de muitos parafusos, para o que eu vejo. Entre... estes parafusos todos que estão aí? Pronto, temos aqui estes, que são os parafusos que nós vamos usar, portanto, nas partes de juntar as Deixa duas. Eu... as por duas. pronto, ceder. Exato, que tem... Então, então, qual é a medida deles, estes parafusos? Estes parafusos, são 60... 6 por 60, 6 por é 60, sim. Ah, bem e bem tem depois... E, e depois este, tem as porquinhas de areia? Tem as porquinhas para fechar. Okay. E depois temos os, uh, os parafusos mais pequenos, uhum. que é o que nós vamos uh, uh, depois... Usar para, usar para fazer para, a sapateira. Exatamente. São só na sapateira é que usamos parafusos, porque Sim, depois o resto é tudo preso sempre com. Exatamente. Os, só mesmo os na união destas na, na sapateira é que eu uso parafusos, depois tem que ter estas que são mais fortes, portanto okay. acaba por ajustar mais o, o trabalho e ficar e mais depois seguro. Depois permite também desmontar, se quiseres levar para, para Sim, algum lado é mais fácil. É fácil de... desmontar e passar de um lado para o outro. Pronto. Ok. Muito bem. Depois ferramentas. Hum. As ferramentas. Então. Primeiro vamos começar pela ordem de trabalho, e então vamos ter que ter uma caixa e um serrote, Estás muito caro, uma aqui, caixa de esquadria, de esquadria. pronto, okay. então, nós, que eu vou prender aqui, vou fazer um pequeno corte, um serrote, Portanto, okay. esta madeira é uma madeira também que é bom porque também não é muito forte, não também. é difícil de cortar, pronto, tem que fazer uma forte, Grampos, este é um grampo, sempre sim, que dá sempre muito jeito para prender é o trabalho, isso. sobretudo uh, para que o trabalho fique preso e que a pessoa e que possa a ser, é. e que haja segurança também. Okay. Pronto. Aqui nesta parte, em relação à segurança, eu já, já tenho falado sempre, tudo que é uh, uh, cortes, tem que ter alguma atenção, portanto é de referenciar isso, porque okay. isto, como sabes, pode cortar mesmo. Pode, pode cortar o um dedo. Portanto, precisamos fita de uma fita, sempre, precisamos claro. de um esquadro também. Um esquadro. E depois, e esta, coisinha. esta coisinha é uma que eu uso para fazer marcações. Ok. Portanto, ou seja, ela tem aqui um furo. E se eu meter aqui, eu acabo de fazer uma marcação uhum. com precisão. E, porque okay. o lápis às vezes não dá. Às e, vezes não cabe. Exatamente. O lápis é outra coisa que vamos precisar. O lápis, sim, o sempre. Falar. Mas o lápis é sempre preciso. Depois, vamos precisar de uma broca de 6, porque é a medida dos, dos, Do, parafusos, dos parafusos também sextavados. Depois precisamos de uma ponteira, de uma ponteira. Precisamos depois de uma, escaria, de uma broca escareadora, que é para fazermos a cama para entrar para os parafusos. Cama. E precisamos e das, das, das da craniana, que é o, quê? Sim. Que, é o quê? que é para fazermos esta furação. Como é que se chama esta broca? Craniana. Craniana. Craniana. Craniana. Portanto, ela vai fazer esta furação. Para passar o varão. Onde vai passar o varão, portanto, só vamos usar mesmo nestas pequenas. Okay. Mais nada. Muito portanto, temos tudo. o trabalho é mais ou menos organizado, temos os pincéis também. X-ados. Um x sim, talvez. E, e a espátula para, tapar, espátula para tapar os braços. Ok. Então eu vou limpar aqui já e... a mesa para tu começares sim. a trabalhar. Pronto. Ah, e o martelo, não falámos do martelo. E o martelo, muito sim, importante. o martelo é importantíssimo vai um porque muito... vai dar muito, <risos> jeito. muito jeito. Ora okay. bem, então, tendo em conta isso, eu já para o passo a passo já fiz aqui uma pequena. Já adiantaste já, muito muito um, um bocado o trabalho, não é? Porque isto também ainda demora um bocadinho estarmos aqui a fazer tudo. Ok. Então aqui temos a nossa sapateira, muito ainda bem. não está completa, como tu vês, portanto a sapateira ainda vai levar aqui no meio, ainda vou fazer uma curação... Mais um separador? Mais um separador, isto depois também é aleatório, se as pessoas quiserem, por exemplo, só assim, pode passar do lado, pode ficar podem, assim, também fica junto. podem pôr separadores mais Mais pequenos, ou... pequenos. pronto, okay. isso aí depois a organização do Mas trabalho aqui... É, é uma espécie de sanduíche, então, todas, os, todas estas peças são encaixadas sobre o fundo... e é para fechadas. São fechadas Sim. com o só. Pronto, muito bem. Então o que é que nós vamos fazer? Então pronto, agora um, é vamos então ah, fazer o corte, aqui, digamos, é, é esta. Vais cortá-la ou vais já prendê-la? Vais cortar primeiro? Não, vou cortar primeiro esta, pronto. Eu, eu trouxe aqui <risos> então, uma. Eu vou pronto. Então é assim, a caixa de esquadria é, é algo que dá muito jeito, porque nós podemos fazer realmente aqui o nosso corte, eu precisava agora aqui, era de um grampo de um grampo, mas, portanto, os grampos dão sempre algum jeito, espera aí, vou precisar de pôr os óculos, Joana, que é? eu não consigo ver nada, e vou... Mas está no sítio, já vi. Está no sítio? Uhum. Pronto. Então, aqui vou fazer este aperto, isto convém ser feito para a peça estar mais fixa okay. e para eu poder trabalhar melhor, pronto. Aqui é fácil, portanto, tem um corte direito. Como sabes, aqui podemos fazer também com vários cortes, ângulos. Dos ângulos. Eu vou segurar e a mesa. Vai segurar a mesa, senão isto vai cair tudo. Foi. Pronto. Esta é uma madeira que não é muito difícil de cortar. Ok. Pronto. Ela depois. aparas com a lixa? E lá, é? Exatamente. Quando nós terminamos. Eu no final do trabalho passo sempre o em trabalho tudo. todo a lixa, aliás aqui ele até até um, arredondei ligeiramente para ficar com um, um, um ar mais, mais, mais não tão agressivo, portanto, mas convém sempre que ele faz sempre muitas farripas, que é uma madeira muito, muito mole. Ela, ela estala muito. Pronto, e isto então é. Os cortes são todos feitos desta maneira. Com caixa portanto, de e com é medidas e cortes aqui. Nós depois temos as Medidas. As medidas. 30, porque a peça Sim. do fundo e do topo tem 30, porque ela é 30, acompanha exatamente. O, o fundo. Portanto, é 30 30 as do meio também é igual. É tudo 30 por 12 que é a altura é já dela. Que é, que estamos a mexer não, na altura dela. Aqui não, é não se só... corta mais, é só pegar na... Por isso Sim, é que pode ripas. comprar à medida que quiser Exatamente, só... é só fazer os cortes. Fazer o corte. Pronto, aqui já não vou precisar mais de corte nenhum. Portanto, Muito este pode, pode ir aqui para, para baixo, não é? Pode. Ok, então agora e se isto pronto. também faz chegou, Joana. E até ficamos com a bancada Sim, mais livre. Pronto, então agora vamos fazer a furação se calhar já. Não, é deste lado. É é deste é. lado. Pronto, eu aqui já preparei, Joana, uh, até porque depois não vou tentar fazer aqui a pintura. Okay. Um bocadinho também para as pessoas verem e Portanto, já. Portanto, aqui já está fixa esta peça. Esta já e deste. agora vou fazer a furação aqui deste, que é a peça onde está Joana a peça. É uma dessas. Será não. esta? Vê lá. Pode ser, mas são todas iguais. Não sei se está com o tamanho certo. Ah, e vê lá se é de baixo. Já estou a baralhar toda. Não. É esta. É esta? É, essa. é esta. Pronto, esta não é. é esta. Pronto, então aqui nós vamos encaixar... Já tenho a furação em baixo. eu vou... Como é que tu fizeste a marcação desta furação? Com o esquadro os quadro. Pronto, dá meio os quadros se a favor. Ui. Então. Pronto. Eu meti aqui o quadro, alinhei aqui portanto, os três pontos. A... o meio desta da, portanto, da parte de baixo, não é? podes colocar aqui em cima a peça ou não? Posso, posso colocar a peça aqui em cima e fazer também isto. Pronto. Não sei tu eu não vou arriscar agora porque eu já pintei a peça, percebes? Okay, mas podemos riscar. Pronto. Mas normalmente é isso, metes os quadros, alinha-se, risca-se e depois é a furação é feita no meio. No meio. Okay. Pronto, é o caso. Portanto, Eu vou por aqui, agora não vou precisar, então vou fazer a furação. Passa-me isso a Pronto, uma... Vou fazer esta broca muito fininha. Uhum. Como isto também é uma madeira muito fina, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma... uma... Pronto. Furinho. Já fiz o furinho. Isto é uma parafusadeira, quase toda a gente já tem em casa, Joana, porque é, é indispensável em qualquer casa. Em sim, sim. Pronto, ela já foi. Já está okay. feita. Agora, vou fazer então a cama para os parafusos. Ok. E vais-me dar vais usar mim, a, broca. a broca escariadora. A broca escariadora, que dá muito jeito. Para nós escondermos sempre, quando estamos a fazer um trabalho, Uhum. Hum, fica os parafusos. Pronto, aqui já temos esta cama. Pronto, está bom? Okay. Pronto, ele fica assim e depois uhum. aí é que vamos. Okay. Pronto, está feito. Muito bem. E, então, e agora é só. Um, a, agora vamos só. Apontas os, aqui a peça. Depois, agora eu vou colocar aqui, não é? Pronto, agora. E tu tem apontas que... com a ponteira outra vez, com aquela broquinha fininha? Sim. Espera aí, Olha, por eu baixo. vou pôr a máscara para te poder ajudar. Ok, pronto, já está. Então, vou eu seguro na peça e tu vais apontar, é isso? Sim. Ah, mas dá-me dá uh, a pequenina. Pronto. Isto é importante uh, sempre, às vezes, ter alguém para ajudar, que é o caso que eu tenho aqui. Eu acho que sempre um, dá sempre jeito de ter alguém para ajudar. Não, porque aqui, sobretudo... Ok. Tá. Vou Pronto. Então, agora está segura. Uhum. Eu vou apontar aqui no nome outra vez. É só para não, não fugir, certo? Assim, pode-se pôr o parafuso direto, mas com o é... risco de fugir e. Eu não ficar como deve ser. Também não é grave. não, Entretanto, também se fugir, é uma, é uma parte de dentro que também não é. Okay. não é grave. Agora vamos pôr para os parafusos já. Vamos já para ela okay. não se perder. Vão Dá uma ser... ponteira, se faz favor, Joana. E estes? É. E a ponteira. Portanto, três parafusinhos e a ponteira. Chega a três, não é? Não é preciso pôr é assim, mais. assim aqui não é, o peso não é assim um sítio onde haja muito peso, o que é que nós vamos pôr? Vamos pôr. Olha já perdi. Vamos pôr uns sapatos ou qualquer coisa aqui por dentro. caixinhas Pronto, já está. Já está. Também sair, voltam ao princípio, se sair como? Imagina que se engana... Sai do se... sítio? Sai do sítio, pronto, já está. Ok. Ora bem, então isto é feito uh, nos, em embaixo, em baixo, tá? nos topos, portanto esta caixa é toda parafusada. Mas então, aqui depois faríamos o mesmo? Exatamente, que neste caso já, já foi feito, não é? Ainda não está preso, mas não... Queres prender? Sim, é melhor. Prendemos um Fica vai. já. Este vai ser já foi... pronta, porque depois vai ser oferecida. Vai ser esta... para uma menina linda, <risos> de maneira que vai já adiantar o trabalho. Não, vai já ficar tudo preparadinho Olha, aí, uma princesa. Este vai ser mais baixinho, depois não. Hum? Precisas que o agarra? Não. Então. então para bem. Para bem. Pronto, já está. Muito bem. Agora, dá uma massa, então, como eu tinha falado há um bocado, que essa massa é importante, que é uma massa também muito boa, que nós temos aqui no Leroy Merlin, Le Merlin, porque, Le é, Roy Merlin. Le Roy Merlin, porque <risos> é tão boa para paredes como para madeira, okay. portanto, eu muito também bem. gosto muito de pôr nas paredes, naqueles buraquinhos que aparecem. É uma massa um, que é seca, seca rápido, rápido, é macia, é fácil de aplicar e... Parece, não sei porque faz lembrar bolos. É. Parece um suspiro ainda. Pronto, ela vai ficar desta cor porque entretanto. Ele estava suja a espátula. A espátula estava suja, mas também isto é para ser pintado, não há problema nenhum. Pronto, isto está. Tapamos os buraquinhos. Ela uma depois. De seca! Sim. Nós vamos passar uma lixa. E então aí. Hum... Aqui nem se nota os parafusos. Olha, Pronto. Ok, aqui está, muito bem. Já estás a fazer uma verdade aqui com estas costuras. É. Muito bem. Pronto. Deixamos secar 30 minutos Deixa -se secar mais um bocadinho um e depois passa-se uma lixa. Aqui já temos esta peça pronta. É importante com vamos acabando as peças, vamos já preparando também. Passar a lixa, que é para depois na montagem já está tudo preparado. Ok. E agora Ou aqui. Seja antes da montagem já a Eu ia passar lixa. uma lixa nela toda, não é? Não vou passar agora, mas é depois o que vou fazer. Ok. Vou, vou até rebater aqui estes cantos para ficar mais arredondado. Uhum. E depois passamos então aqui, Era? neste caso, com primário. Damos um primário na madeira, neste caso que é para pintura. E depois mas... do primário. Uh, vamos acabar por uh, então... Mas vais falar já da pintura? Não não, estou um a falar... não, não, não estou a falar só aqui. Ah, tu, quer dizer, faz isto e dás logo o primário, é isso? Fica a secar? Fica logo a secar, não é? Porque se nós vamos está passo possível. a passo, que é para depois, na altura, estar tudo mais ou menos pronto ao mesmo tempo. Ok. Pronto. Ok, então, então esta parte, a, a, a nossa feita. sapateira está feita. Portanto, Muito bem. É uma peça que é a estrutura e está pronta e vou pular aqui de lado. Ok. Vamos passar agora... Para as peças de cima? Para as peças de cima. Não, vamos falar das, um, das cavilhas. Primeiro. Não, temos... Se calhar vamos preparar estas, estas peças também que são as que vão estar mas com as cavilhas. Mas temos prender não é? em cima, temos que ter os pés já colocados, ou não? Sim, mas temos uma para furar. Ah, temos a furação do centro para Temos fazer. a furação fazer do, fazer do centro. Agora. Sim, vou já fazer, que é para deixar já pronto também. Okay. Esta, então, é uma furação... O que é feita com a tal broca craniana. Que estas brocas têm vários tamanhos também, portanto, se a pessoa quiser tamanhos maiores, temos um Ela conjunto... Ela não é exatamente o mesmo tamanho, mas convém ser um bocadinho mais larga, não é? Para não ficar, sim, porque senão depois fica, fica muito apertado, sim, e... sim, sim, mas, mas esta portanto, é um bom tamanho. O varão tamanho. acho que é 2.7 é e a broca e a... é 2.9. Ela entra um bocadinho, assim, não apertado é. mesmo, assim, depois com a pintura. Pronto, aqui é, fiz a marcação, portanto, achei o meio e fiz a marcação já já pré... olha eu vou te ajudar vou colocar não, a máscara não não precisas deixa estar Portanto, isso também como é espera aí não queres segurar com o grampo enquanto pões a máscara eu seguro segura segura eu vou pôr aqui enquanto pões a tua máscara dois que É vem é melhor que o... para mim é difícil trabalhar com a máscara porque fico os olhos todos embaciados Já está, já está, já ok, pronto, e, assim. e aqui está, então esta é a furação que eu estava a falar, com esta peça, que é as peças que nós vamos encaixar lá em cima e vai entrar então o nosso varão, ok, pronto, ela depois, o varão vai, vai custar um bocadinho entrar, porquê, porque nós ao pintar vamos encher, um, encher bocadinho. um bocadinho, esta um custou-me um bocado, okay. uh, mas pronto, é só uma questão de apertarmos, Okay. A mesma coisa, portanto é lixar, tanto por dentro, portanto esta parte é sempre o trabalho conforme vai-se fazendo, vai-se fazendo logo todos os passos que é para ficar tudo pronto. Vamos um, um, fazer a furação. As furações, Sim. fazes depois com as peças já colocadas. Exatamente, aqui seja, as furações são feitas com as peças e agora vamos fazer a montagem também para perceberem um bocadinho como é que depois da caixa, como é que se vai processar, okay. está bem? Então, eu vou-te ajudar. Vamos limpar esta parte, o lápis ainda vou precisar. Eu vou pôr a, a minha máscara, dar. sim senhora. E... e agora não vamos precisar também disto, disto. Para já? Quer dizer, não, para sim, já. para já. Então, pronto, então aqui temos as cavilhas. As cavilhas, Joana. Eu já as marquei. Convém depois marcar A e B, para depois não nos perdermos. Ok. Um, esta diz A à direita. Esta diz A direita. Uhum. Então, esta diz B. Isto é o A, está aqui escrito é. A. Direita deste lado então, pronto. esquerda. Okay. Então esta, esta é a direita, há de ser aqui, certo? Pronto. Agora estas marcações, isto é importante um, nós uh, falarmos delas. Uh, portanto, nós vamos fazer aqui uma, uma marcação um, com uma, um ângulo, com um ângulzinho, porque porque é para depois ela fazer um, esse tanto este fecho e em cima estreitar um bocadinho. Tanto e esse ângulo é, é muito pouco, okay. não é? Neste caso eu fiz. Mas as pessoas podem fazer com quiserem ou não. Uh, é sim, as pessoas podem depois fazer o se quiserem com um ângulo maior ou não. Portanto, okay. eu fiz com com um ângulo mais pequenino. Pronto, eu acho que fica bem, não, ainda fica aqui com espaço também, okay. mas podem fechar mais ou abrir. Okay. Ah, então esta fita é o quê? Esta fita que eu meti aqui, eu marquei 15 centímetros. Ah, é para os pés? Para os pés, pronto. Porque os pés, ali até pintei o, o pé de outra cor. Os pés convém que, que estejam com uma alturazinha, mesmo que a pessoa se quiser ainda pôr por baixo mais uhum. uns sapatos ou qualquer coisa para não ficar muito rasteiro. Okay. Então eu escolhi aí os 15 centímetros, Okay. E, e fiz esta marcação, pronto, que é para depois quando eu puser aqui, uh, já saber mais ou menos, é uma, é, digamos que é uma medida okay. referência para mim. Então, mas estas já estão furadas, vamos furar-se calhar uh, lado Agora, lado. exatamente, estas já estão prontas, então agora vamos fazer as marcações aqui. Deste lado? Deste lado, pronto. O teu lápis. Então é assim, eu aqui embaixo, como ela, portanto ela tem que estreitar, não é? Marquei 0.7 uhum, e aqui marquei 1,8. Marcaste ou vais marcar? Vou vais marcar. marcar. Não, marquei, já fiz naquelas. Agora vais-me dar os vou quadros. Dar, eu... eu ia te dar hum... Não consigo a -te. fita, toma. Pronto. Então eu vou marcar. E esta marcação eu estou a fazê-la daqui. É 1,7 que é uma 0, coisa 0,7 7, tanto que é 5,6,7 okay. faço aqui uma marcação e aqui é que é um ponto 1,8 tanto 5,6,7,8 pronto já está agora okay. dá-me um, um. o esquadro o esquadro e então vai unir os pontos para fazer a, o ângulo exatamente é Portanto, okay. esta é a marcação que eu vou ter uhum. para depois meter ah, a, a... a cavilha, e, a cavilha. E, e, e, e passar, sim. A cavilha é esta, que ainda não tem furos. A cavilha é essa, exatamente. Então temos que marcar primeiro em os. Então aqui vamos marcar os 15 cm que eu Tens vou retificar, são os 15 sim. Uh, Joana, já agora marca-me aí. Estou um bocadinho Pronto, muito está os 15 bom. dá uma fita, mete-se uma, uma fita, depois se quiser isto... a pessoa aproveitar a fita e pintar já o, a fita, os pés, okay. as cavigas já estão praticamente, são muito macias. A fita vais pôr acima do Vou pôr do acima, do traço, puxo. Okay. Exatamente. Ou o seja, seja bem, agora, aqui. agora vamos encostar aqui, neste caso, os 15 cm é aqui, certo? É isso? Não, não, é aqui embaixo. Não, os 15 cm. É em cima. Então, 15 cm é aqui? É aqui, então é aqui. É aqui, no linear. Aqui é que realmente foi preciso duas pessoas, não é? É, aqui é que convém duas pessoas porque... Primeiro este porque é, isto é muito... é redondo, não é? Pois, não vai e dar sucedadinha. Vamos fazer vai aqui uma, uma caminha para ele ficar mais... Pronto, e aqui está? está. E então vou já segurar. preparar a broca, certo? Sim, prepara-me broca. Que é a broca de 6. Ok. Portanto, isto é assim. Pronto, basicamente estás a ver aí já o nosso ângulo. Ok. Pronto. Exatamente. Esta já está feita, então agora vais-me ajudar a fazer esta furação. Vais-me agarrar porque aqui é convém mesmo duas pessoas Ok. a não ser que tu consigas prender... Podemos prender com um grampo ou não? É. Podemos tentar? Também, também podemos, podemos tentar. Sempre é mais uma ajuda? Os grampos dão sempre muita ajuda no trabalho. Espera aí, deixa-me ver assim, Segura aí. Ui, espera aí, espera aí que ela assim. Ok, podes prender. Espera, não está no sítio. Mas mesmo assim vai segurar Sim, também. Ovo. Pronto. Sim, um grampo okay. ajuda sempre a não fugir. E tu vais marcar aí também e as aqui, furações. Vamos marcar as furações. Que é 3 cm. É três centímetros, exatamente. Três centímetros Olha, daqui. Olha, vou, vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Diz-me. Pode ser, Margarida? Pode ver, vou tirar a máscara para poder responder. Então, qual é o nome da massa que foi aplicada? É assim, então, há várias massa... massas no mercado, é de referenciar isso também, não é esta, não é a única massa, mas podes... Esta, marca, esta massa é da Soudal e chama-se Repair Express. Ela é uma massa para para a parede, mas também pode ser usada na madeira para estas situações, por exemplo. E é prática para este caso, porque seca mais rápido. É isso? Disse bem? É exatamente. Tu já conheces o material todo, Joana, por isso, à vontade. Então, vais marcar Dá três Quanto Mar não, não, em baixo depois faço um sinal. É. Ai. Então, é 3 centímetros então, e mais há alguns menos, no meio, certo? É sim, mais ou menos aqui. Sim. E aqui, acho é 3 é cm e, e no casa, meio. É uma portanto, 3 cm e no meio da cavilha. No meio de cavilha. É preciso ter bom um olhinho. Aqui não é? é preciso saber uma coisa, Joana. Aconteceu-me e é bom eu já falar nisso: é que eu meti uns parafusos uh, maiores, até ne, naquele. E quando eu fui fazer esta furação, bateu -nos, bateu, -nos bateu nos parafusos. Portanto, aqui convém calcular porque é uma zona onde também vão estar os parafusos. Mas okay, eu para não espero correr tudo bem. <risos> Pronto, então vamos, vamos é lá. Tudo Vamos então, lá quero, fazer então, agarrar, tu vais aí. agarrar, olha a tua máscara, yes. a minha máscara está aqui, eu não consigo que os óculos fiquem é difícil a trabalhar. Não respiras, pronto, agora, é, Pois. Um agora bem aí, então. Tá bem, já tu bem Joana? Pronto, esta parte realmente é a parte mais complicada da construção, isto também é importante, ela tem aqui algum é, apoio que é para, até não... para não se estragar e ficar à direita, pronto. Ok, um, dois, vai, vai Margarida. está, não bateu em nenhum. <risos> o primeiro não. está feito. O primeiro está feito. E vamos para o segundo. Estavas a fazer isso, e isso se isso calhar é importante depois o. É... Às vezes os parafusos sextavados, mesmo quando usamos a broca do tamanho Exato. do parafuso, ele vai entrar. É. E Portanto, aqui convém é, um que os parafusos no... sextavados são bastante grossos e convém realmente nós passarmos a broca uma ou duas vezes para abrir um bocadinho mais o espaço para depois okay. não estarmos ali com o martelo a dar. Pronto, okay. então está feito e eu se calhar aqui vou já fazer uma coisa. Vou já. Vais ah, pronto, esta madeira é importante. Olha, vamos manter a máscara, está bem? Esta madeira é importante hum, aí. por baixo, ela racha sempre bastante, porque é uma madeira é embaixo, Está bem apertado, tá. mulher este, só, só, Ah, tens de tu a tirar Pois então Tens muita força nessas pois mãos Vamos marcar esta de que vai fechar certo? Pronto, exatamente Então dás-me agora isso a favor, Joana Esta já está feita, esta também já está Esta, deixa-me é esta, espera aí é não, essa não deve ser tens ali mais duas hum, e esta é espera aí, não é não, são estas não. Ah. ora bem, de cima nós nós de B. fazer ali bom? não sei se ajuda muito para se ver melhor pronto, agora vamos fazer a tal marcação que nós estamos a falar com aquela peçazinha, certo? vamos fazer aqui? sim, vamos fazer aqui okay. no chão é para se quando se mais segura, ok Aqui convém acertar então a peça. Ah, Ela então está agora cutada. vais usar aquela pecinha para Agora furar. vou usar essa pecinha que dá muito jeito. Exatamente. Então vou furar aqui. Ou seja, eu, tu já tens, espera, esta falta aqui duas Ah, esta já, posso furar já. Ah, mas esta já está furada, já é percebi. Tu vais só mostrar como é que se faz. Mas esta pronto. é A? Não, esta é Não, a esta é B com B, está bem. Ah, está o B, está, está bem. bem. Uh, pronto, aqui já está a furação feita. Portanto, convém respeitar. Então, vou aqui por baixo, com a tal peçazinha que eu falei, como eu já tenho furo aqui, que é o primeiro que eu faço, vou fazer isto. Ah, eu vou virar para ali para se ver, eu Vou fazer isto, pronto, já está. Já está, ninguém viu. Pronto, com esta peça eu vou por baixo e faço a marcação, eu já fiz a marcação. Espera aí, e aqui estava certinho? Aqui estava certinho, aqui estava senão, certinho. Não do sítio. Marca com mais força aí. Tira a mão, se achas boa, senão fica com o dedo lá. Ok. Pronto, aqui está a nossa marcação. Uhum. E agora vou fazer já o furo também. Ok. Dás-me esta tabuazinha aqui, que é para fazer a marcação tira Podes tirar já agora. E então... Tá, já. já tem dois, mas vai é para o meio. Yeah. Pronto. E estão então as quatro furações e as para quatro fazer? furações e as cavilhas que também já furamos. E agora vamos fazer então o primeiro passo que é montagem. a, a montagem. É este é o B. Este é o B, este é a parte de cima, portanto é assim. Então é okay. ao contrário. Ok. Exato, os pés vêm para aqui. Estes farripinhos ficam sempre Pronto. aqui. Tem que se, pode -se ah, a lixa, não é? Pois com uma lixazinha já sabes. que... Já não sei que... onde é que pus a lixa. Pronto, isto depois chão Ora okay. bem, então vamos agora. eu fazer estou aqui com os fios todos bem prontos. A nossa okay. montagem da primeira. Então, agora é só colocar os parafusos. É, certo? Acho que havia. Hum, exatamente. Uhum. Então, ela vem de baixo. Ops, ela Espera aí, que eu vou pô-los no sítio. Se calhar vamos mais. Não sei se se consegue ver aqui. Se consegue Pronto. ver bem? Já está, dá-me um o, o martelo, se a favor, aqui o martelo é importante, porque lá está esta cavilha, acaba por ser um bocadinho, está, está o primeiro, Dá dás-me outro, se a não? Não. não tenho, é? deve estar ter guardado aí, não, por ora bem, Vamos para mais para aqui para se conseguir ver. Espera aí. Ok. Então, já está cá em cima. Está? Está um bocadinho mais para o lado. É isso que eu estava a dizer. Mais vale fazer a, a fundação. Espera aí. Alargar um Estavas bocadinho. Estavas a tirar um bocadinho? Sim. Tiras o. É. Espera. Alarga um bocadinho. Então vamos alertar a, ler, estás a segurar até, bem? Até podia levar um, uma broca um bocadinho. Exatamente. É, é isto. Oh, parece ah, manteiga. Ora é isto mesmo, Jona. E agora? Agora vamos já fazer o outro lado também. Estamos as coisas. Ora o outro lado de ser, o B esquerdo certo. Vamos aproveitar já para fazer essa. Esse. Será este está pintado? Deve ser. Este não diz nada. A direita é este, Ana. É? É. Certeza? É. Pronto. Então. Vai ver aí melhor? Pronto, estamos parafusos. Então, vêm os parafusos também. Aí está maravilha. Está só já nem é preciso o martelo? Não é que o martelo realmente faz muito barulho. Quer dizer, este até é preciso. <risos> Pronto, aí ok. está. Muito bem. então temos a primeira fase, que é esta, e agora vamos pôr então está o fecho, que é o que vamos fechar, sim. Será assim ou deve ser assim, não sei. Sim, é assim. Ao sim. Encaixa aí? Se calhar é ao contrário. Hã? Será ao contrário? Não. Deve ser, esta é, deve ser ao contrário. Ah, nós não tínhamos feito esta furação ainda. Se calhar. Sim. Oh, meu é Deus. É isto mesmo. É isto. É isto. É isto. Ah. Pronto, já está. E aqui a mesma coisa. Esta não está? é que isto Peço às que vezes se não está, está tira-se e fura-se já outra vez aqui Aí. Dá a ver. pronto não é que isto Toma. tem que ser feito, senão a pessoa tem que estar isto está Joana, muito bem e Esta agora? É parte E agora, então, pomos as porquinhas. Pronto, e agora temos as porquinhas, então, vamos fechar. Ok. E já temos esta parte. Okay. Pronta. Oi. Alguém tem dúvidas aí em casa? Podem é... contar as vossas questões. Não, isto está a ser tão fácil, nós estamos a explicar tão bem, que nós podemos... Não, não, isto tem. não é difícil, Joana. por acaso não é? Não é. É assim. Por acaso é... não, nós só fazemos projetos que são fáceis. É, se a pessoa... as madeiras... Olha para o em baixo, estavas à tá. procura dele. Está a faltar. Pronto, aqui estas porcas, convém apertá-las bem. Ok. Eu vou dar aqui uma... uma Podes apertar. Pronto, está. Ora bem, então aqui temos a nossa primeira parte. A parte de baixo está feita. A parte de do, um dos lados já está feita. Agora vamos fazer a de cima. E temos a parte de cima. Vamos também. um, um mais para trás, pode ser. Pronto. Vamos chegá-lo aqui um bocadinho mais para trás e vamos okay. arrumar aqui um bocadinho a nossa mesa. Vamos precisar é... desta? Não, esta já não é necessária. Só esta. Esta também já não é necessária. Esta também não. Isto também já não é necessário. Portanto, agora vamos ficar... Estamos com a B, não é? Uhum. Esta é a B. Pronto, e esta é a B. Convém fazer as marcações realmente, porque para não nos perdermos depois na montagem, porque depois não bate certo. Pois, exatamente. Como nós estamos a furar diretamente, portanto temos que ter esse cuidado. Fazer marcações A e B, pronto, já é mais fácil. Esta é A okay, e esta é Pronto, ou essas... seja, vamos fazer... Vamos fazer o fecho. Aqui o fecho, não precisamos de pôr já... Um... Esta, é o, varão. o varão, podemos pôr no final, fazemos o fecho e depois no final colocamos o varão. Aqui Muito vamos bem. fazer a mesma coisa, vamos ter que fazer aqui esta furação, não é? E esta furação também. Portanto, então, ou seja, esta. Aqui eu acho o meio e faço com a craniana faço Fiz o... bocadinho já? Exatamente. E depois... os estes furos são feitos com esta peça em cima, como fizemos Exatamente. Ali que é para bater certo para depois encaixar o parafuso. Não ou seja, pronto. isto é como se fosse aquela base é porque senão é difícil depois nós fazermos pronto. então tu fizeste, puseste isto este aqui, tem. certo? pronto, e agora vou fazer o furo na de baixo, na de baixo. Ah, esta já tem o furo? esta já tem, vais cima. fazer a nesta? na de cima, exato, pronto então, mas vais colocá-la por baixo? não, esta tem, aqui não tem temos que depois virar ah, então, mas espera, primeiro vais fazer este furo, certo? Sim. Estavas a dizer, mas já tens que definir aqui qual é a altura. É então, a altura é assim, tu aqui vês a altura que tu queres mais ou menos... E o que é que queres deixar de fora? Que elas, e o que é que tu queres deixar de fora? Ali aqui 15 cm, aqui posso deixar mais ou menos, é aleatório, portanto é como tu quiseres. Ok, e como portanto, é que eu sei que isto está direitinho? Ah, isso é melhor é meteres aqui varão. Um, um varão para fazeres a linha, exatamente. Fazemos aqui um, um tracinho. Faz aqui, está aqui. Portanto, espera lá. Espera. Não está bem aí. Então podes. Por que, é que não pões este aqui? Está aqui. Pronto, mete o esquadro. Como bem que ele fique certinho. Sim, porque aqui se não ficar certinho, certinho. Pronto. Pronto, ok, Juana, está pronto. Ou seja, vamos primeiro vamos fazer esta furação com esta distância igual, certo? Isto está a ser o centro? É o centro, mais ou menos é isto. Sim. Ok, Pronto. então vais fazer a furação neste? É, vou fazer a furação aqui neste. Com esta medida, certo? É, dá-me aí, eu já não sei quanto é que eu unti aí, mas acho que foi 6, não é? 6.3. Sim, então põe já 6.3 aqui em cima. Ora bem, segura aí na fita, marca aí, 6.3, pronto. E agora vamos achar o meio, não é? Pronto, o meio está aqui onde está a cavilha, então, vamos mais ou menos aqui. já de mais ou menos aí. Ou seja, tu aqui vais fazer um meio... no meio. Aqui. Sim, convém okay. ser sempre no meio, porque... Já foi. E esta que falta fazer. Ok, esta está mais ou menos assim. Já está. Já está. <risos> já está. Ok, isto não é preciso. Ok, já não precisas e então temos aqui mais uma parte feita que é esta e já temos esta a outra um mais baixinha fizemos estas mais baixinhas margarida pronto não faz mal troca-se. é porque estas fizemos mesmo no centro que já estavam feitas pois era isso que eu estava a dizer não é o centro não sei o que eu estava a achar vai ficar subido pronto vamos fazer aqui não pode também ser. temos que fazer aqui novas forações então mas fazemos nesta que já está é mais fácil o quê? marcamos aqui sim não vá. Ou seja, Ou já seja, seja, o sítio onde ela vai ficar. Aqui neste subir. caso, uh, lá está, houve um engano e como nós não achamos aqui, eu achei aqui o meio e agora não achamos aqui o meio, acaba por. fizemos uh, foi de marcar a altura. Pronto, não faz mal, isto acontece. Ou seja, vai ficar aqui e vai ficar aí. E agora como é que fazemos e como é que tapamos isto, Margarida? Uh, então isto é maravilhosa massa, vou já fazer assim aqui. Ao contrário uh, Ok, pronto Então aqui está Vamos embora. Então, cá está ela Vamos então fazer a nossa montagem Eu vou abrir aqui um bocadinho esta também Então aqui só leva dois Pronto se calhar dá mais jeito de fazer aqui à frente, não? Eu vou tentar fazer. Ora bem, então aí tu consegues. É melhor colocar. Espera aí, dá -me. Se calhar vou colocar antes de. É. Lá está. Isto entra um bocadinho sob pressão, por isso é que o nosso. Pronto, agora aí se calhar vou ter que dar. Podes já pôr aqui em cima agora. Ah, sim. Tens razão, Margarida. Pronto, e está no outro. Aqui temos então o nosso verdadeiro aperto final do lado. Então, pronto. Ora bem, Joana, agora dás-me aí duas porquinhas, duas porquinhas para fazer o aperto. Isto está okay. o aperto feito, e basicamente esta é a construção do chariot. ok É a parte de baixo dos pés, a parte de cima, portanto o processo é igual. Okay. Uh, é só a única diferença é... é que esta tem aqui esta furação para levar a cavilha para depois para a roupa. O resto é tudo igual. Portanto, okay. A cavilha não tem nada que saber, é atravessar de um lado ao a outro. A cavilha depois entra de um lado ao outro e acaba por.. E é preciso fazer alguma.. É sim, ela, ela está fixação. presa. Ela está completamente presa, portanto não é preciso. Okay. Se ela for mais fina, o que é que se pode fazer? É que nestes terminais podemos adaptar aqui alguma peça para prender, para depois Ou para aqui, usar, é como andar se de um nos, lado para o outro. Mas okay. esta é... vamos fazer a, a outra parte? Nós não temos muito tempo, se calhar passamos para a pintura. Vamos ver o tempo, mas sim, então, Ui, não temos não. não? Okay. Vamos falar da pintura rapidinho. Então pronto, mas isto foi a, a, a uma parte muito importante que eu acho que já dá para perceber. pronto okay. Ela vai agora ter que ficar aqui com uma altura, fazes meio uma alturinha, para caixa ou qualquer coisa. Ah, uh, pronto, que uma tem pé, outra não tem. Eu ou seguro, então faz -se eu assim. seguro. Ou põe os pés de fora, sim, exato. Está pronto assim as pessoas também ficam a ver okay. pronto então aqui já temos a base preparada já temos a, a, o primário já temos a base que nós queremos para a pintura uhum. ela agora está a ser feita mas depois vai ser toda inicial vou ter que tapar as, as massas portanto okay. vou ter que dar outra de mão mas vou exemplificar aqui só. Uh, como é que eu Tu, tu fizeste um efeito na, nas cavilhas que é o efeito riscadinho, certo? Pronto, eu fiz um efeito aqui que é uma técnica que é o riscadinho, portanto no fundo é uma aguada com um pincel em que eu dou um tom de linho. Ok. Uh, eu depois optei por pintar os cubos todos com, com, o com o dourado e acabei por fazer dois tons com a mesma cor. E fazer um, umas riscas okay. uh, aleatórias, portanto, mas. Ou seja, mas as, as pinturas são todas lisas, uh, não tem nada que saber, é portanto, é fazer a aplicação do primário e da pintura. Sim. O único que tu vais explicar então é o riscadinho. É, isso? é o riscadinho, pronto. Esta aqui, deixa-me fitas só para, para exemplificar, pronto, aqui depois é um bocado aleatório ou outra, não é melhor. Ah, há mais fininha, não? Há outra. É pronto, a eu rocha. acabo por fazer uma marcação. Uh, deixando um bocadinho do linho à, à vista. Portanto, Olha, perdi. Ah, tá aqui. Pronto, não interessa, Joana, mas é assim, é só por, porque aqui estas. Vocês esta é uma fita de precisão? Nós temos em amarelo. amarelo é a rosa, amarelo, a um mais escuro. Sim, são, são fitas de precisão, portanto, que há aqui à venda também são ótimas. São mesmo para as riscas. Para, para fazer riscas. Ou seja, aqui estas não as riscas também é aleatório, a pessoa faz o que quiser, se quiser mais finas, mais. Isto é, não tem ciência <risos> nenhuma. É só meter as tu fitas. Não usaste a largura da própria fita, mas podes, sobre, podes Posso fazer, fazer o as, que quiser. As é. todas a parte da pintura depois acaba por ser um bocadinho ao gosto da pessoa. E o que é que acontece? Uh, depois convém dar duas de mãos, neste caso que eu dei um opaco, deixar secar e retirar as fitas. Em princípio, um, corre tudo bem, mas se não correr, também retoca com uma, um pincel, Ok. também não é grave. Uh, a parte das cavilhas, eu fiz um riscadinho. Pronto, que é uma técnica mais levezinha também, um, que, é feita com, com um que pincel, é feita com um pincel, em seja, que eu, tu pintaste branco? Eu pintei branco e depois... Escolheste este tom, que é o linho, linho, que é o mesmo da base. E depois com um pincel, portanto passo... Com um pincel qualquer? Um pincel mais descabelado, que é para fazer o riscadinho, não é? Portanto, okay. a técnica do riscadinho, convém que seja um pincel que já não esteja Velho. muito direitinho, que é para ele dar aquele movimento. Do riscadinho Ok, não é? senão estás a lacar, ok. Não tens nenhum um pincel velho? Não trouxe uh, Tenho aí o um meu pincel ah, que está eu fiz. É este? Oh, sim. Este pincel convém estar seco, tem um panito. Uh, não tem? E um, ele acaba no fundo, é um bocadinho isto. Ah, ok, já está mais com as cerdas mais Pronto. abertas. Porque depois eu acabo por. É água. É só acabo água. por trazer a tinta, portanto, direitinha, lá de cima até cá abaixo. Eu pinto primeiro. Fora e depois é que monte. Sim, ok. Porque é difícil estarmos a, a pintar com estes entraves todos, não é? Portanto, tem então, que pintar este... as peças à parte e montas eu no fim. Eu faço a pintura toda e depois no fim faço a montagem, porque se for preciso depois fazer um retoque aqui Bom. ou lá, é mais fácil okay. do que estar a isolar estas peças para pintar. Okay. E basicamente é fazer um, este efeito, pode ser com cor, eu escolhi um tom lindo. Queres linho, fazer? Estás farta de quer? falar? É, é, sim, posso. <risos> A tinta tem que estar um bocadinho aguada, não, é muita tinta. não pode ser muita tinta e tem que estar um bocadinho aguada porque é para o pincel não, não... Pronto, eu vou só fazer aqui um bocadinho, no fundo é esticar a tinta e depois trazer o pincel sempre na mesma posição para cima e para baixo. Ele aqui não se nota muito, mas isto foi feito com uma cor, com, umas, com duas cores mais contrastantes. Com duas cores, Ele faz um trabalho muito engraçado. Como isto é branco com linho, acaba por é dar só é suave, pronto. Mas é fácil. Sim. Ou podem pintar opaco, ou podem ficar natural, ou podem dar velatura. Portanto, os okay. acabamentos depois também há imensas formas, dependendo também da é decoração de que a pessoa tem em casa. Ok, eu vou uh, este... só perguntar, porque nós já este... não temos muito tempo, mas uh, reparei que tens aquele varão pintado de amarelo. Este varão, como eu vou dar dourado. Ah, ok. Uh, e como tu sabes, os dourados requerem sempre os metalizados camas de cor. com tom. Portanto, como é o dourado, eu pintei amarelo. Ok. Se fosse um prateado, pintaria em cinzento, por uhum. exemplo. Ok. preparado. Uh, está preparado. Uh, já não vai ser em, emprateado, vai ser numa cor, cor de rosa. Agora vai ser cor de rosa. Vai ser cor de rosa <risos> e, e pronto, Joana é uma okay. peça fácil. Uhum. Uh, aqui encontra-se todo o material. Yeah. Portanto, é só uma questão de, de saber os tamanhos. Podemos fazer tamanhos mais pequenos. Podemos fazer para crianças também, mais portanto, um tamanho mais baixinho. Podemos fazer maior. Podemos fazer com duas caixas, pois. É só usar a imaginação. Imaginem e, e façam <risos> e à a o que obra. Que o importante Exatamente. é realmente a pessoa fazer qualquer coisa, um, aproveitar. E aproveitar este, este tempo em que estão mais tempo é, em casa, que estão mais um tempo reunido. mais em casa dá para realmente fazer projetos pequenos que não são projetos muito grandes, mas que e isto dão facilmente uma... em pouco Bom, tempo. Sim, sim, isto um fim de semana. Agora não no é preciso inverno. Um fim de semana todo, mas é, aí do pronto. fim de semana ainda sim, dá para o um fim de semana coisas. todo. Não credo. <risos> faríamos já muito três ou quatro, mas pronto, é basicamente... Okay. Sim senhora, Olha, fiquei gostei muito, contente vou também com aquele, portanto, ah. aquele é para mim este é para, para a princesa, não é? Este é para uma princesa que vai ser pintado em cor-de-rosa, cinzento e branco. e branco. Acho que é isso, branco, cinzento e branco. Acho que vai ficar giríssimo, mais pequenino e pronto, e é isso. E estou muito contente. Ok. Olha, Margarida, muito cá. obrigada mais obrigada uma vez, também, Joana. Então, nos vamos ver é, em breve, espero Exato. eu. Ah, ah, queria poder. agradecer a todos os que estiveram aí connosco, pedir desculpa por termos ah, alterado a hora do workshop, mas ah, teve que ser, ah, acho que todos compreendemos, portanto, mesmo assim, já sabem que o workshop fica disponível ah, online, no, no nosso site, no Facebook, portanto, podem sempre rever ou ver na altura que vos der mais jeito. Para a semana estamos de volta uh, com bonsais, os maravilhosos bonsais, vamos aprender a cuidar dos bonsais, a tratar deles e a, a, a, a form... Ele, eu tenho um termo que eu agora não me recordo, é a desenvolvê-los, a fazê-los bonitinhos como nós, como, como nós quisermos. Portanto, até lá, obrigada pela vossa participação, por estarem connosco, até sábado, beijinhos. Obrigada.